minhas amigas e meus amigos do Face. Estou aqui no quarto de hotel, nas horas vagas após os plantões policiais, aqui na DP do Sertão, e você me pergunta, Timberry, nas horas vagas, o que, é que você faz? Eu simplesmente ler muitos livros. Não dá para levar tudo porque é uma pilha. Os livros. Aí você você pode fazer outra pergunta e dizer, Gutenberg, você tem condições de ler todos esses livros? E é lógico que eu não tenho condições de ler todos esses livros. Mas, é, em, em primeiro lugar, para você ter vontade de ler, tem que ter vontade. Lógico. A vontade, o entusiasmo. E a importância do, da leitura diária. É um hábito. É um hábito como um vício. Se você, todos os dias, praticar aquele mesmo hábito, o hábito fica, se torna um hábito bom de leitura. É a mesma coisa, você tomar cerveja todos os dias, fumar todos os dias, fazer educação física todos os dias, se torna-se um hábito. Alguns saudáveis, outros que prejudicam a pessoa. Você não consegue ler todos os livros, mas, por exemplo, você pega esse livro aqui, que é um livro dos autores, um best-seller do jornal The New York Times, da editora, de Steve Levitz e Daniel Ziblatt, que fala como as democracias morrem. Né? Falando desse processo todo é, que está acontecendo nos países, principalmente, em todo o planeta, mas principalmente nos países da América do Sul e da América e morre. E esse livro, lógico, se você não tem condições de ler, pelo menos você dentro você escolhe qual é o tema que mais chamou a atenção. Por exemplo, eu estou lendo aqui agora a sub subvertendo a democracia. Então o que chamou a atenção foi essa subvertendo Guardocracia. Você democracia. ou menos que? Você tem mais ou menos 33 páginas ou 20 páginas. Aí você consegue ler. Você não leu esse livro, mas você guarda você vai volta a ler outros capítulos. A mesma coisa, por exemplo, desse livro aqui da, da, da, da Globo Livros, da editora. E que tem vários colaboradores, entre eles é o William Bucrimen. Vários colaboradores. Aí você faz a mesma coisa, você folheia, como é um dicionário, como é um livro de vários pensamentos, fica mais fácil de você escolher o sumário. né Então você tem aqui ó o sumário, ou seja, a filosofia no mundo antigo, a filosofia no mundo medieval, na Renascença, na Idade da Razão e na Era da Revolução. Então você escolhe e o mundo moderno, do outro lado. Então, no sumário, você escolhe o pensamento né da evolução. Aqui, é, é, é esse esse livro é interessante, que você pode ler qualquer parte desse livro, ele se torna muito atualizado, porque filosofia é a ciência inicial, é o princípio de tudo. E você pode ler tanto o mundo medieval como o mundo moderno. Você está sempre atualizado. Então, eu recomendo, sim, a leitura desse, desses dois livros que, que estou lendo, né? Como as Democracias Morrem, e o livro da filosofia. Não deixa de ser um, uma síntese do pensamento filosófico, né? de todos os tempos. Aí você, por exemplo, você queira é, ler um livro mais antigo, um clássico, eu recomendo, é muito importante para que as pessoas saibam, inclusive, por que se trata dessa discussão toda que muita gente diz, fica declarando? Né? Eu sou de direita, sempre fui de direita, eu não sou de esquerda. Mas de se pronunciar o que é esquerda e direita, seria interessante que as pessoas pudessem ler uma base mais ou menos filosófica, que é o sistema, já que o, vamos dizer assim a expressão direita e esquerda está muito relacionada ao sistema capitalista, né? aos sistemas que dominam a vida econômica da população. Então, é recomendável que vocês leiam essa leitura de Léo Rubem, A História da Riqueza do Homem. É um clássico, um livro muito interessante que vocês podem fazer aí um apanhado desde o escravagismo, passando pelo mercantilismo, a Idade Média, até chegar na nossa era capitalista. Então, é interessante que vocês antes de se posicionar o que é esquerda, o que é direita, que está muito em moda né? devido ao marketing é, atrasado, de certa forma, né? da atual política que domina o país. Então é interessante que vocês né? se situem né? o que é a história da riqueza dos homens. de é Léo Rubem. recomendo que as pessoas leiam esse clássico. Não, tem, não precisa ler tudo, como eu disse a vocês. Voltando. Vocês baixam, leem alguma coisa... Por exemplo, está aqui, ó, mais ou menos no, no capítulo 2 do capitalismo, de onde vem o dinheiro. Né? Então, você tem aqui ó mais ou menos 20 páginas de, de onde vem o dinheiro, já explicando né, do que é, do porquê o dinheiro domina né, nesse sistema econômico. E aí você tem toda é, a síntese no sumário, o qual você escolhe, qual o capítulo que você pode ler. Quando você lê esse livro, você vai observar a vontade de ler mais ele ainda para compreender realmente o que, o que se passa hoje nesse sistema econômico mundial. E aí, gente, recomendo também que vocês só não façam apenas... Cada pessoa tem sua visão, a sua vontade de ler. Uns gostam mais de política, outros gostam mais de filosofia outro gosta mais de economia. Mas é interessante também que a gente possa ler tudo. né? Por exemplo, aqui tem uma obra clássica de Aloysio Azevedo Mulato. Recomendo para quem gosta de, de literatura brasileira, como, por exemplo, vamos ver que folhear é mais livros aqui. ó. Você tem também Carlos Drummond, de Andrade Poesia. Aí você tem Machado de Assis, né, os sete contos muito interessante para você compreender na, a nossa literatura aí vocês querem tem Gregório de Matos né obras clássicas os poemas de Gregório de Matos ou seja um dos, um dos poetas mais antigos do Brasil né que está época do início né do, do da nossa civilização em 1600 1700 Gregório de Matos isso é muito interessante para ver né mais ou menos a visão desse homem e aí você tem diversos livros né tem de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Melícia, que é muito interessante. E tem também né, outros clássicos, né, de Motisque, as Cartas Persas. Recomendo também que vocês podem ler sobre a questão da, nova, da mitologia grega e romana, né, que é a origem da nossa língua, da nossa compreensão. Aí temos vários livros interessantes, como, por exemplo, esse livro aqui, é um clássico, né? mas é interessante, você vai falar sobre zoologia. E você tem também, com um, esse livro que você pode observar, né? que já que estamos falando de tanto do Amazonas, o valor, o Vale do, do Amazonas, né? para você compreender essa riqueza que nós temos, e foi tão discutida ultimamente na mídia né? sobre a questão dos incêndios, quem foi ocupado, quem incentivou esse incêndio e também, e também essa degradação ambiental que está acontecendo na nossas praias, no nosso litoral. Então, da importância do ecossistema, dessa biodiversidade que nós temos e dessa riqueza do futuro. E que nós não, não estamos sabendo o que está acontecendo. Recomendo também outras leituras que, mesmo que você seja de outra área, mas é bom o conhecimento geral, como, por exemplo, a importância né, da. Da apicultura, da ciência da apicultura, ou seja, da criação da abelha e do mel, a abelha que tem uma, uma, uma fundamental importância, né?